Olá, amigos! Olá! Hoje temos uma convidada especial. Temos a avó Filó dos Açores, não é? Para nos ajudar numa receita. Para o tio Hugo, que o tio Hugo, a tia Carolina e a tia Renata pediram, não foi? Vamos fazer a tarte de chocolate, não é? Com chantilly. Uau. Vamos começar? Uau! Olha, vamos começar a fazer a nossa base, que é a bolacha-maria moída, não é? Com a manteiga, cuidado, está quente, é? Vamos mostrar a manteiga. E a avó vai ajudar a partir o ovo. Vai, aqui que a Que é para o tio Hugo. Deu um desafio, não foi? O que é que é que mexer? que então mexe a mãe. Mexe aqui Vamos -me mexer as três. Oh. Não? Não posso mexer também. Não oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Eu, não vou ir para os vaquinhos, para os vaquinhos. Uma cabra. Não está não Não a embora. Vai, ajuda a é. mãe, vai lá, Francisco, ajuda a mãe. Vamos meter que o aqui, vamos informar, não é? Ajuda a mãe, vai lá. Filho. Não queres? Queres que Não. Sim. Sim. E agora vai ao... ao forno um bocadinho Não é para secar Sim? Olá amigos! Hoje temos mais um convidado especial, não é, Kika? Sim? Quem é o nosso convidado especial? É o avô. Como é que se chama o avô? É o avô e do mundo, não é? E ele também é dos Açores, não é? Pois é. Pronto, não vamos lá. Não seguir. esqueçam de fazer o um like. Muito bem, e subscrever não esquece, o canal. Subscrever também. Ouviram? Agora vamos fazer o recheio da tarde, não é? Vamos adicionar dois pacotes. A Kika sabe: o arroloado para a Kika também. I'll go through there. I'll go through there. I'll go through my paper. Wow. I'm so laughing. I'm not going to die right now. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. Não comer mais ah, O nosso preparado já está pronto Agora vamos colocar em cima da placa, Não é? Oh, Francisca, hum. está muito bom. Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum. está muito bom, cheira muito bem. Hum. Cheira a quê? Cheira chocolate. Uau, oh, é. Oh, é, chorasse, pior. É pior, não é? O <risos> é. que, que, que é, Francisca? Se chorasse a chouriços era pior, não era? Aqui Kika ah. sabe, então é endereito aqui. O que é que vais fazer? Ah, devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Já está, já está. Não é para mexer no fundo. de fio. Eu está. a tampa agora. Agora vamos deixar arrefecer e levar ao figurífico durante 4 horas. Olá, Olá amigos! Olá. Voltamos! Para terminar a tarde, não é? Está muito bonita, não está Kita? Está. está linda? O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer um chantilly. Vem. Bem. Ah. Tá legal. De... Assim. Então, tá que A gente sabe que isto está pronto. Está uhum. muito bom, olha, está tudo E faz assim, e faz assim, e faz assim. E não caiu! Está visto? Cheio de neto, mas eu não certeza, mas enfim. Tem que se mexer bem. Agora vamos pôr as nafas. mas agora aqui em cima, está bem? A mãe ajuda. Não é melhor dizer ao é Luque é, para, para vir para cá, que a tarde está pronta, hum? vai ligar ao E de mais, vai ligar ao Luque. Está magasinando. Está mesmo. Vai dizer ao que a tarde está pronta, que a gente está esperando. É isso! Cuidado! É, mené, mené, mené! Ou o é o tio? É o tio! Não é, oh, não é, não é que É o tio que eu muito que não, sim muito. gostas Kika? Está bonito? Kika, Kika, vai! Hum. Tão bom! Não, hum, não, bom! Mas é batata, não é para comer? Ah, ah, ah, ah. Não, não, não, não! Não na boca, não. filha! Não também pôr alguma coisa. Ah, mas estão assim, já? Não confia! Não, assim, agora faz assim, olha... Pronto, já está. o que já está a Cisca. a porta? O meu já está a bater lá. Tia já está a bater. Tio, tia Hugo, a Tia a Tia Renata, a Tia Joana. Ah, não cuspo, o, ah, primo, o primo aqui É mais. Hum? Que bonita. Kika, Kika, tu gostaste. Gostaste? Está bonita. Vamos cortar para provar. -lhe. Não queres provar? -lhe. Olha. Muito é, bonita. Vê, vê, vê. Vê tá, veja, olha, muito bonita, já viste, isto? É, sim? Ah, é para o tio! É para o tio, é pro pronto! Tio. É para o tio! Diz lá, diz lá, diz lá, diz lá, o tio. diz lá, diz lá, o tio está pronto, diz! Dá o tio, dá o tio, dá o tio, dá sim para a câmera, para o tio! Assim, tio. Palma, tio diz vai. ele, diz, olha, é teu! Diz, é teu tio! Diz, é teu tio! tio. tio. tio hum. boa! vamos dar um tchau aos amigos, e agradecer ao avô e ao avô de terem vindo, sim? Vamos dizer? Pronto. Tchau. Tchau, tchau, obrigado, obrigado por ter, obrigado. Obrigado por ter participado, não se esqueçam do like e se inscrever. Olá, Olá, amigos. Olá. Hoje temos uma convidada especial, não é Kika? Olá. Não. <risos> <risos> Há barulho especial, não é querida? <risos> um, dois, três. Olá, Nia! Hoje tem. Não dá. Não dá. Não a Não é Não É possível? Não dá. Não dá. Vamos começar a fazer o o Não Olá, Olá, amigos! Hoje temos uma convidada. <risos> <risos> está sempre firmada. a tal Está sempre firme no cabelo. E a minha mãe já chora. <risos> Olá, Olá, amigos! Hoje temos uma convidada especial, não é, filha? Quem é? É a avó? Como é que se chama a avó? <risos> Olá, amigos! Eu já vou fazer sozinha? A minha mãe fala também, não, não <risos> Minha mãe! Apera-te meus bolsos! Outra vez! <risos> um, dois, três!